então é um tenho bastante buscado procurado aqui no google então para te ajudar eu resolvi transformar isso aqui em um conteúdo em uma aula bem especial tá uma aula que vai te ajudar bastante para você não se perder e ter um passo a passo da forma bem certa e profissional talvez tá? vejo que tem muita gente que também vai criar um perfil que que diz que sabe ok e cabe que ele leva um bloqueio e tem muitos motivos né que o facebook não deixa você criar o teu perfil tá então, eu vou fazer pra você aqui bem, é, bem detalhadamente, pra você não ter esses problemas, porque é, é, o que mais acontece, quando você vai criar o perfil, você vai ficar restrito, tá? Você é, é barrado por vários fatores aqui, tá? Porque o Facebook ele faz isso com muitas pessoas, tá? Então, exatamente, preste atenção, fica comigo até o final, que você vai aprender da forma certa e profissional, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa aqui, já deixa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, tá? E não esquece de poder ativar o sininho para quando eu lançar um vídeo para você aqui diário todos os dias que eu estou lançando para vocês tá dá tá para totalmente gratuito mesmo então você não pode perder então ative o sininho para ser notificado tá para o YouTube poder te notificar sempre que eu entregar um conteúdo para você que novo aqui no canal beleza então pra, bora para o nosso conteúdo que é, que é agora que vai começar mesmo tá todo o processo aqui desse conteúdo beleza bora então galera, aqui o processo aqui é bem simples, não tem negócio maracutaia não, tá? Você vai clicar aqui o Facebook aqui, beleza? Facebook, ok? Digitar aqui, ó, Facebook. E para você vai aparecer aqui, ó, tá? É, é Algumas opções. Então clique aqui, ó, Facebook, entre o cadastro, beleza? Clique aqui, beleza? E, e aqui vai abrir para você essa janelinha, beleza? Como você não tem nenhuma conta, você não vai inserir nada aqui agora, por enquanto. Tá, você vai, ver, você vai ver aqui ó, nessa opção ok? criar uma nova conta, clica tá. E aqui ó, você vai injetar aqui o seu nome, tá bom? O seu nome, tá? o sobrenome, o e-mail. Eu peço que você, se você não tem um e-mail, cara crio um e-mail tá se você quiser uma aula tá um vídeo eu te ensinando a você a criar um e-mail deixa aqui abaixo nos comentários porque eu vou ter a honra e prazer de poder criar essa aula para vocês conteúdo beleza então se você não sabe que é um e-mail cara deixa aqui abaixo aqui nos comentários beleza então como eu já você já pode perceber aqui ó tem um e-mail que já específico eu já vou pegar aqui ó tá eu já peguei o um e-mail aqui que tá aqui já peguei esse e-mail aqui tá já peguei ele para mim seria aqui tá então que eu no caso seria aqui eu, eu vou inserir tá o e-mail aqui, galera um ponto muito importante aqui, que eu quero que você saiba, eu não quero que você fique sem essa informação para você não ser inscrito aqui ser barrado por algum motivo tá no ato da tua criação tá da tua conta aqui do teu cadastro, beleza? Olha cadastros no mesmo navegador Chrome, tá? Que tá o teu e-mail, beleza? Então não mistura que tem gente que que tem um e-mail criado em um Chrome, tá? E vai fazer o cadastro no Facebook em outro navegador Chrome, né? E isso vai prejudicar bastante Tá, isso vai, ele, o Facebook vai entender que tem ali alguma atividade em comum. E isso vai barrar, né? O seu, o seu cadastro. Beleza? Então fica para você esse site aqui para não correr o risco de perder, né? O seu cadastro. Beleza? Ser restrito aí por algum, por algum motivo. Beleza? Então você vai injetar aqui, ó, tá? O seu e-mail. Coloca o e-mail aqui. Beleza? Você vai confirmar o seu e-mail aqui novamente, certo? Aqui você vai digitar uma senha. Beleza? Coloca, colocou a senha, tá? Que você vai estar tá querendo criar uma senha, tá? De oito dígitos aqui no mínimo, você pode criar o que da forma que você bem quiser e aqui você vai colocar a data de nascimento. Tá, coloca a data de nascimento aqui, tá? O dia, o mês e ano. E você vai escolher aqui, tá? Seu gênero, beleza, se é feminino, masculino ou personalizado, tá? E feito esse processo aqui é bem simples. você Vai clicar aqui em cadastre se beleza, clicou aqui. E em seguida você vai ser direcionado para essa página, tá? Aqui é onde exatamente o Facebook ele vai mandar para você, né? Vai te mandar para o seu e-mail o código. Beleza, e nesse código você vai pegar esse código. Você vai injetar aqui dentro que é aquele quer que você confirme exatamente tá a tua conta, tá? O seu cadastro bonitinho. Beleza, vamos pegar aqui o, o e-mail, tá? aqui ó, já acabamos de receber já esse código. Vamos pegar o corte aqui, tá? Ok, você pode confirmar sua conta por aqui ou que você possa também tá pegando aqui, tá? Esse código, eu espero, eu espero que você pega super você pega o código, beleza? Ó, vamos pegar aqui o código, vamos colocar aqui dentro, ó. Perfeito aqui, tá? Já aqui o nosso código, vamos clicar em continuar. Pronto, ó. Você confirmou com sucesso sua conta com e-mail, tá? Tá aqui, tá? Você usará esse endereço de e-mail para fazer login, beleza? Então vamos clicar aqui em OK. E pronto tá aqui já está criado né o nosso cadastro já está feito bonitinho então o super recomendo que você já faça já os primeiros passos tá é muito legal você já fazer isso aqui porque okay? não é tudo seu cadastro porque já vai ficar uma conta mais é mais bem confiável tá porque o facebook ele quer que você realmente seja um perfil real tá um perfil que que passa confiança credibilidade então você vai começar agora fazer os primeiros passos que é colocar o teu perfil, colocar uma capa de fundo, tá? Você vai ser é, para você ser mais é, humano, Para tá? Que ele quer que você seja humano, tá? Que você é, seja uma pessoa de fato para trabalhar, ok? Para você usar a conta, tá como usuário, enfim, tá? Uma série de coisas aqui super importante. Tá vou clicar aqui no perfil, ó. Aqui você vai clicar aqui nesse perfil aqui em cima, tá? E vai aparecer para você que tudo em branco. Tá? Coloca aqui uma fotinho de perfil. Vamos pegar aqui, ó. Você vai clicar nesse ícone aqui da câmera. Clica. Vamos pegar carregar uma foto aqui, ó. Tá? Vou pegar essa imagem aqui, tá? Clica aí em abrir. Carregando. Olha só. Vamos colocar aqui a minha marca aqui, tá? Vamos colocar aqui para ficar bem interessante aqui. Clica aí em salvar. Bacana, ficou legal. Tá? Aqui, Vamos colocar aqui uma capa aqui agora. Tá? Uma capa. Vamos carregar a foto. Olha essa imagem aqui, aqui. Olha só, né? Ficou bem bacana, né? Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Instagram é do básico, aqui, ó. ficou bem legal. Tá vendo, ó? Instagram é do básico, né iniciante, ficou bem legal, né? Ficou bem só como um pouquinho maior, não né? que mais aqui só pra te dar como exemplo, tá? Que isso aqui é super importante. Você já isso aqui já armadinho, ó. clica aqui em cima, aqui, ó, certo? Salvar alteração. Clica. Ó, e sal, tá certo? Então, tá sal. Vamos só trocar aqui essa imagem aqui pra ficar mais, mais, mais bonito. Vamos trocar aqui essa imagem. Colocar uma outra imagem aqui legal, que vai ficar mais... Alinhado, que gosta das coisas bem organizadas. colocar essa aqui. Ó, ficou legal. Ficou muito... clique em salvar. E pronto, olha só como é que ficou, tá? Ficou bem interessante, certo? Então, cal... Então, mantém sempre isso aqui, tá? Bem alinhadinho, bem é, certo, tá? Aqui tem aqui, temos aqui, então perfil, tá? Temos aqui algumas coisas que você precisa adicionar, que é a apresentação, você coloca aqui, ó. Tem aqui, ó, a biografia, tem editar, editar detalhes, é, adicionar hobbies, tá? Adicionar destaques, super recomendo que você faça isso aqui. Se você tá começando agora, se você é, não, não tá entendendo, vai devagar, ok? Que você vai se familiarizando, tá? Com teu próprio perfil. Beleza, aqui, aqui é onde você vai começar, ok? A realmente ter o teu conhecimento, então fique tranquilo que você vai pegar isso aqui. Isso aqui é bem simples, bem intuitivo, tá, gente? Bem simples mesmo, de verdade. Então você vai pegar aqui, ó. Você vai editar aqui a sua biografia, você vai colocar aqui uma biografia específica, tá? Bota aqui, Olá". conteúdos. conteúdos gratuitos no meu canal. Então, coloquei só, clica aqui em salvar. Ó, e feito aqui, tá? Então você vai preenchendo aqui essas essas, essas lacunas, tem isso pode adicionar foto, você pode já seguir a mim. então super recomendo que você comece devagarinho, tá? Mas aqui então perfil já foi criado, já tá é, já construído, tá? O seu cadastro já tá pronto, já tá feito aqui, tá? É bem simples. Ok, se você quiser também sair, você vai clicar aqui, ó, tá? esse botão aqui de cima, você vai clicar aqui, você vai clicar em sair, ó, tá? Clica aí em sair, por exemplo aqui, ó, sair, beleza? E pronto. Ao você sair, já vai ficar automaticamente já gravado aqui teus dados, tá bom? Quando você for entrar de novo, outra vez, você vai só vir, tá? Colocar no Facebook, então já vai aparecer já vai aparecer para você já, é, já essa janela, tá? Então você vai clicar aqui, ó, só. Em entrar, beleza? Ó, entramos, tá bom? Estamos aqui dentro do nosso perfil, beleza? Então, é um perfil novo que onde você vai estar tá configurando aqui, também, tá? Então é bem simples. Caso que você queira um vídeo também, se não você é configurar, ok? O teu perfil aqui, tá? Você deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer esse vídeo para você, tá? Mas de tudo aqui nosso perfil já está criado, já preparado aqui, já para você começar a trabalhar. Aqui você pode, aqui você já pode ficar tranquilo já. Aqui você já pode ficar tranquilo, tranquilo, tá? Aqui você já pode usar da forma que você bem achar melhor, ok? Se for, for para divulgar um, um negócio seu, se for para você usar para uso mesmo pessoal, é né? particular mesmo, você pode estar utilizando, certo? Mas eu dei para você aqui todos os caminhos que você vai estar tá fazendo passo a passo, tá? Para não perder a tua conta, tá? Por algum motivo aí, alguma restrição, que o Facebook ele pode estar tá te barrando, tá? Sempre aí. Tenha muito cuidado com isso. Faz da forma certinho, confirmando tudo. Tá, Você for, for para inserir o número de telefone, recebe o código e já tem teu código. Confirma o e-mail também. Confirma também o código. Tá, também aqui você pode ficar tranquilo que tua conta já tá preparada, já tá criada, certo? Aqui você agora vai organizar, ok? Aqui você vai preparar o seu terreno, aqui tá, da forma que você bem pretender utilizar. Se quer realmente trabalhar com um negócio teu específico, uma loja física, tá, sempre um, um negócio digital, tá, como um produto digital ou produto físico também. Então você pode usar da forma que você bem achar melhor, tá? Para organizar o seu negócio, o seu projeto. Tá? Eu dei para você que todos os caminhos que seja necessário para você executar, porque okay, certinho para não correr o risco, né, de ter alguma restrição aí ou tipo de bloqueio na tua conta do Facebook. Beleza? Galera, se você está começando agora, quer migrar o seu negócio, o seu projeto para o online, é né, para internet, você que tem uma loja física, que tem qual for, seja qual for o seu modelo de negócio, tá? Eu tenho o meu método, OK, exclusivo e onde eu ensino todo o passo a passo como você configurar uma loja de peixe tá estratégica e profissional bem alinhada ok usando estratégias orgânicas de WhatsApp vou deixar aqui o link aqui abaixo Ok, onde você vai estar tá aprendendo todo o passo a passo de como construir um projeto, né? De forma orgânica, se vestir nada na internet, ok? Todo um passo a passo, exatamente o único e exclusivo, tá? Onde eu realmente ensino a você a construir é, o seu negócio, né? No orgânico mesmo, tá? Do zero, o passo a passo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse conteúdo aqui. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Que vou ter a honra e prazer de poder é, estar tá te respondendo aqui, beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus. Até o um próximo vídeo.